E aí, galera! Beleza? De tá com vocês com mais um vídeo. Voltamos aqui com... Nós vamos tentar ultrapassar a velocidade do som, mano. Acho que tem caças é, que conseguem, né? Dizem que o, o piloto até dá uma, uma desmaiada até lá dentro. Por isso que a gente tá com essa máscara aqui, ó, de piloto. E a velocidade do som é nada mais ou menos que 1.216 km por hora. Meu amigo, imagina... Acho que nenhum carro vai chegar isso, apenas aviões. Mas aqui a gente vai tentar à direita. Ó, vamos. Já, já bateu. Ah! Ah! Já bateu, mano. Olha isso. Olha a velocidade. Caraca, 2.000 km/h. Vai dar 3.000? Bateu já era, irmão. <risos> Meu Deus, eu só dei muito esforço. Cara, se a gente bater a... Ó, oh, aqui é o final. Deixa eu ver se dá pra passar aqui. Dá. Tá. Mano, eu vou bater aqui. Ah, tem um nerf aqui, mano. Será que vai nerfar? Tem uma, uma barreira aqui, galera. Tem um nerf, velho. <risos> mano, você viu, né? mil. Caraca, o carro tava muito rápido Você viu que eu fiz isso aqui rapidinho Mas se bater, mano, não tem como, cara É peca total <risos> Vamos voltar lá, galera Vou reformar o carro E a gente vai tentar bater de frente Com aquilo lá, o problema é que tem aquele nerf, né Do GTA Vou Colocar o carro aqui, que eu acho que é mais rápido mano. Olha a situação do carro, velho Meu Deus Olha isso, mano Olha isso Vai mas... explodir o carro, mano. Vamos lá, vamos voltar aqui. Caraca, gostei dessa pista, hein. O cara fez até arquibancada, mano. Parabéns. Dá pra fazer todos os testes de velocidades possíveis. Ela é grande, mano. Nossa, mano. É muito grande, velho. É muito grande essa pista. Voltar aqui. a tá, à noite já, ó. Mano, olha o, o time, a velocidade que, esse, que o carro fez. O tempo que esse carro fez. Ó, é que eu tô voltando aqui, ó? Só pra você ter noção, ó. Demora. passando não completou ali porque eu acabei batendo no canto, mano. Deixei o, o carro sair. Cara, se habilitar a habilidade do Franklin, a, a velocidade dobra, velho. Dobra. Eu vou tentar fazer isso, hein vou usar a habilidade do Franklin e a gente vai atingir uma velocidade aqui incrível, irmão. <risos> Já <risos> Já ultrapassamos a barreira do som, mano. Olha a demora para chegar. Eu tô até indo assim para mostrar para vocês a demora, mano. Muito bem. Tamo aqui, olha a situação do carro, cara. <risos> vamos lá, vamos reformar aqui, aí consertamos. <risos> Beleza, vambora Vou usar a habilidade do Franklin, galera Ó, essa aqui, ó olha, olha quanto que esse carro vai pegar de velocidade Se liga Se liga, ó Olha isso 2000. Mil... Vai pegar 3 Ai, não bate não Não dá, velho Não dá, não dá pra segurar o carro Duro que não dá pra segurar o carro, mano. Ele vai sempre dar uma saída, velho. Meu Deus, mil km por hora, velho. É óbvio que um carro jamais vai atingir essa velocidade. Acho que ninguém vai atingir. Fez um foguete da NASA aí. Caraca, vou, vou, vou daqui mesmo, hein? Vou daqui mesmo. Vou acertar aqui. Vamos. Eu quero ver a sensação de... Eu quero ver a sensação de bater lá, velho, naquele negócio. Apesar que aquela bagaceira vai nerfar a gente. Ó, oh, olha os bagulho passando. Oh, <risos> é, tá vivo, Franklin? <risos> E o cara deve não ter feito nada, mano. Aí bateu de frente, ó. Só achatou o bico nele aí, ó. a <risos> quantos quilômetros. Nem abre a porta, parece. Ah, agora abriu. É. Aí. Temos de frente. Galera, é muita velocidade, muito rápido mesmo. Acho que um pneu furou. Tá com barulho. Não, era o. <risos> Vou deixar cair na água não Esse é o Tuatara um carro, o um carro considerado mais rápido do mundo Só que ainda não foi registrado Porque o carro não foi criado em lotes aí, Como os caras falaram São acaso que foram comercializados E só um, do... só um cara que teve esse carro aqui Provavelmente vai ser E é isso Ó oh. a Habilidadezinha do Franklin Vai pra 2 mil clones por hora, velho. Muito rápido. Ó, só pra você ter noção, ó. Não dá, é impossível. Olha, velho. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram. Tamo junto, valeu e. Fui.